Bom, aí eu tenho um time, por exemplo, posso usar a NetEye como exemplo aí. Imagina que uma determinada empresa comprou NetEye para implementar na empresa dela lá. Eu vou ter que fazer uma série de mudanças de processo, vou ter que fazer algumas coisas lá. Com que grupo de... Eu tenho grupo, provavelmente na tua empresa tu vai ter gente de todos os grupos aqui. Que grupo que eu vou ter dificuldade? Prova... Com todos. Com todos, concordo contigo provavelmente mais com as... O amarelo vai adorar. Esse dificilmente vai ter problema. Ele vai adorar, ele vai querer começar logo esse negócio, vai querer saber mais, ele para tudo que ele está fazendo para entender o que é esse negócio que compraram. E aí ele diz, ah, legal, desculpa aí, Santini, será que não tem outro que faz isso aqui também? Ele já começa a olhar um monte de coisa porque ele quer ver coisas novas. Ele se dispersa. Então aqui dificilmente vai ter dificuldade. No teste do Jung, ele desenha um cérebro então, tu imagina o cérebro de uma pessoa, os olhos estão aqui, aqui a orelha direita, aqui a orelha esquerda, aqui está a tua nuca. Isso aqui tem a ver com a tua... com... com... com... com é, impulsos elétricos e, e fluxo sanguíneo, tá? Então, pessoas que usam mais o lado direito, pessoas que usam mais o lado esquerdo do cérebro. Aqui, Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Os opostos, eles têm. eles são opostos. Então aqui é mudança, é novo, aqui é fazer sempre do mesmo jeito, tem problema com mudança. Aqui é felicidade acima é do resultado, aqui é resultado acima de qualquer coisa. Uh, então, esse aqui aceita a mudança, esse aqui tem uma certa dificuldade. Esse aqui vai aceitar se. Trouxe resultado. Essa mudança, eu vou fazer mais rápido que eu estava fazendo antes, eu vou conseguir resultados melhores do que estava conseguindo antes, o que vai mudar que eu vou ganhar? Esse camarada compra a ideia, então eu preciso tomar cuidado com a comunicação, a gente vai falar um pouco disso. Esse daqui também vai ter um probleminha com a, com a mudança, principalmente se ele for um gestor, porque ele putz, mas vamos mudar, ah, o meu, meu time, putz, os caras não gostam de mudar. Ele não está querendo mudar, não por ele, pela relação, pela preocupação com os outros. Então, a gente provavelmente vai ter mais dificuldade aqui, aqui um pouco, mas ele é muito rápido, ele vai pegar isso logo. Aqui a gente vai, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade. E como é que a gente faz? Normalmente, eu, eu, eu prefiro falar sobre o que tem que fazer e não sobre o que não tem que fazer. Como estamos falando de uma palestra de mudança, eu vou mudar, deixo o como, de como de lado um pouquinho aí. E vamos falar dos principais erros que acontecem quando eu tenho que fazer uma mudança. Ou eu quero... Fazer um trabalho de mudança com uma pessoa ou eu tenho que fazer um trabalho de mudança com um departamento ou com uma empresa toda? Bom, primeiro, aqui olhando esses perfis, tá? tem várias formas de tu avaliar. Vamos avaliar sobre esses quatro perfis. Se eu estou falando com o um vermelho, é trazer muito conceito, trazer muito detalhe, fazer muito rodeio, muito xalalá, muita explicação. Cara, é rápido. O vermelho não quer esperar diz o que, que vai ganhar, como é que vai ser feito, um macro cronograma e deu. Se ele entender, comprou e então não tem problema. Então aqui, se tu tiver que conversar com essa pessoa, seja rápido, sem rodeios. Um camarada amarelo, apesar dele gostar da mudança, dependendo de como for a tua comunicação, tu até pode atrapalhar. Porque se tu começar a ser formal demais, muito... lembra que ele é águia, ele está lá em cima, ele enxerga o todo, ele não quer saber os detalhezinhos. O azul quer saber tudo nos detalhes. O amarelo é uma visão global. Então, tu for muito formal, depreciar a ideia dele, aí tu está lá, o camarada comprou lá, tu largou para o amarelo, aí ele diz, ah, esse negócio netchai né, é legal, mas será que não tem outro? Cara, não fala em outro, vamos ver isso aqui depreciar as ideias dele é, tu pode perder ponto com ele. Apesar dele ser alguém que gosta muito de mudança. Então deixa ele viajar na mané dele depois ele vai ver que realmente NetEye é a melhor opção que tinha para a empresa dele. E apressar em concluir. Normalmente é uma cervejinha no final do dia lá. Uh, normalmente Normalmente, se tu for vender, por exemplo, um camarada amarelo, a reunião vai ser longa, porque ele vai trocar de assunto várias vezes. Então, se tu quiser negociar uma, uma, uma mudança, também pode ser um papo longo. Tá? Então, tem uma, uma janela... Aqui é uma janela curta, aqui é uma janela mais, mais aberta. Um azul. Então, aqui é onde a gente talvez tenha mais problema. Ser generalista. Precisa ficar muito claro. Ser generalista dificulta muito. Falar das emoções. Ele é do lado esquerdo do cérebro, não é do lado direito. A emoção é muito baixa aqui. A, raz... Aliás, não é que seja muito... a razão é muito mais alta que a emoção. Então, trabalhar questões emocionais. Ah, mas veja bem, me ajuda. Cara, não cola aqui. Associações vagas. Ser generalista, sem lógica. Tu precisa mostrar. Olha, antigamente a gente tinha um problema que não sei o que lá. E atualmente não sei o que lá. E a gente pro futuro, que é isso aqui. E explica como é que... A... Como e por que, que a coisa está acontecendo e sempre assim, ó, passado, presente e futuro. Tu fazendo isso, ele entende, associa, cria lá as conexões dele, cria essa nova metodologia e ele pode comprar a ideia junto contigo. E com o camarada verde, também, aqui precisa de bastante tempo, aqui também, porque tu vai sentar lá com o camarada para vender isso e... e desculpe o teu nome, o Diego... Douglas, eu chego lá, o Douglas é... Fazer diferente até, o Douglas é meu chefe, e eu sou funcionário dele, eu sou vermelho. Ligar 220 na tomada. E eu tenho um trabalho para fazer, só que eu preciso de um sim ou um não dele. Ele tem alguma coisa que eu não sei que eu preciso do apoio dele. Aí eu chego na sala dele, ô Douglas, tem um minutinho para mim? Claro, senta aí. Aí eu chego, Douglas, só preciso de uma resposta tua disso daqui. Ele, não, senta aí, vamos conversar. Putz, me fudir. E aí, e a tua mãe, como é que tá? E eu, puta, minha... eu quero trabalhar. Então... Precisa ter um quebra-gelo, falar do passado, falar das pessoas em comum, antes de falar no assunto. Tem que ter, um, tem que ter um, as preliminares. É muito importante para um camarada verde. Ser frio e impessoal. Está perdendo ponto aqui, a chance dele jogar contra aumenta se tu fizer isso aqui. Então, esses são os principais erros. E o que, voltando para o como, então, o que a gente deveria fazer? Comunicação. Eu acho que Está em comunicação. Eu preciso ter uma comunicação clara. Não adianta eu tá, comprei a ferramenta, joga lá e deixa que a coisa histórica. Cara, a chance de tu ter pessoas que vão jogar contra o projeto aumenta muito. Então, precisa comunicar isso. E comunicar da melhor forma. Então, o contrário do que tu não deve fazer. Para um vermelho, tu tem que identificar os resultados, a praticidade, que ele vai ter muito mais performance, mais produtividade. Tudo que ele vai ganhar com esse negócio é que vai ser... E que vai ser logo. E a reunião com ele vai ser breve também. Com o amarelo, discutir a ideia toda, pode mudar de assunto, pode começar do fim. Olha, nós queremos ter esse resultado, só que isso aqui está acontecendo por causa disso. Então, tu vai para o fim, vai para o começo, vai para o meio, pode viajar bastante aqui. Faz, trabalhar as implicações de longo prazo, falar das, da, da, da, da inovação que isso vai trazer. Então, aqui tu tá está ganhando ponto. Para um azul ser muito formal, organizado, ele precisa entender muito bem. Então a comunicação precisa ser muito clara e trabalhar passado, presente e futuro. E para um vermelho, para um verde, aliás, o aspecto humano. As pessoas elas vão adorar esse negócio, vai ser muito boas, inclusive teve um outro projeto uma outra empresa que as pessoas antes tinham era muito ruim alguma coisa e pelo fato de ter colocado agora ficou muito melhor. Então se tu falar do aspecto humano e da, da, da positividade daquilo ali nas pessoas tu ganhou camarada verde, ok? Bom, mudança. Aí, ok, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que comunicar isso. A mudança, na maioria dos casos, a gente não quer fazer, por alguns fatores, um deles é medo. Um deles é medo. A mudança, ela, putz, aqui o aqui seio é confortável isso aqui. Se eu vou ter que mudar... Eu, aquele lugar lá eu não conheço, eu não sei o que, que tem lá, não sei o que, que vai acontecer, não sei como é que vai ser o caminho para sair daqui lá. Isso aqui pode me dar medo, pode me dar ansiedade, pode me dar um, um desconforto. E aí eu pergunto para vocês, onde é que está o medo no tempo? Oi? Futuro? O medo só existe no futuro, o medo não, não, tu não pode ter medo no passado. Ah, mas Sandra, eu fui assaltado, agora eu tenho medo de ir para rua. Tá, tu tem medo que isso aconteça de novo. Aqui tu pode ter outro sentimento, o medo só existe no futuro. Não tem como tu ter medo no passado, assim como culpa. Culpa não tem culpa no futuro, tu não pode ter culpa de uma coisa que tu vai fazer, tu tem culpa de uma coisa que tu fez, culpa mora no passado. Então as emoções, elas, a maioria das emoções, elas têm uma localização geográfica no tempo. E bom, o medo então está no futuro. Como é que eu faço uma comunicação de mudança para diminuir o medo? Eu me coloco no futuro do futuro. Pessoal, a gente vai ter que mudar. Estamos aqui, ou hoje estamos aqui. Nós vamos ter que mudar. Depois que a gente mudar depois que a gente mudar, nós vamos ter isso, vamos ter aquilo. Começa a falar com uma linguagem associativa de depois que mudou. Tudo que nós vamos ter, como é que vai estar depois que tu mudou? E depois que a gente mudar, quando a gente tiver mudado tudo isso, a gente vai olhar para trás, passado, e aí a gente vai ver todo o trabalho que a gente teve. Foi duro. Fala isso no passado, apesar de que será duro, porque tu ainda não viveu isso. Foi duro que a gente viveu. Foi duro que nós passamos. Foi. Quando tu fala isso, tu tira o medo, a tua cabeça, o teu, o teu cérebro não consegue ter medo no passado. Então, essa é uma boa técnica para tu trabalhar uma comunicação que gera medo, Isso não vale só para medo de mudança, para qualquer tipo de medo. Medinho, não é a fobia, não é trauma, é essas coisas, qualquer tipo de medo, qualquer ansiedade que tu tenha. Eu tenho que fazer uma viagem, eu não curto muito andar de avião. Tu pode te colocar lá no futuro, depois que tu terminou a viagem, e fala da viagem como sendo no passado. Ok? E lembre-se, uh, a natureza a constante do universo é a mudança. Tu está mudando o tempo todo, tu tem que mudar. Então, aprenda como é que tu vai fazer para mudar. Como é que eu sou dentro daqueles quatro perfis? Eu consigo me adaptar à mudança ou não consigo me adaptar à mudança?